Fala, guerreiros! Thiago na área trazendo para vocês mais um vídeo. Galera, hoje estamos aqui para explorar uma fábrica muito, muito grande e muito top. Está eu e o Luiz. Ele veio aqui trazer a gente aqui para conhecer, né, Luiz? Isso mesmo. Essa fábrica aqui, ó, ela é centenária. Essa Maria Fumaça aqui tem mais de 100 anos e é a primeira fábrica de cimento do país. Ajudou na construção de Brasília essa fábrica aqui. Vocês têm noção, galera, disso? Imagina a... quantos anos, né, Thiago, isso Imagina... daqui? Centenária, cara. É, essa é a, uma das primeiras fábricas do Brasil, né, cara? Não, a primeira. Né? É a primeira fábrica de do, de Brasil, do Brasil de cimento. Vocês têm noção? A gente tá aqui perto de uma maria fumaça. Esse local aqui já foi cena de Netflix, né, cara? Netflix, o pessoal fez banco. séries, né? Bastante comercial já foi feito aqui também. Muita coisa aqui. Então, pessoal, a gente vai mostrar os melhores locais aqui para vocês, porque o local é muito grande. Pelo que a gente viu aqui, ó, senão vai dar um vídeo aí de três horas para vocês. Ô, Luiz, e aqui, pelo jeito, na época não existia caminhão, né? Era tudo pelos trens, tudo pelo né? Trem. Ó, aqui... aqui a gente está numa linha de trem, ó. Sim, isso aí era para transportar o cimento, isso aqui é só para dentro da fábrica. Mas a linha mesmo é lá para frente e vinha lá de... Caieiras, Paranapiacaba Vinha desses fundão aí E era tudo transportado pelo... pelos, pelos vagões Pelos trens, legal Galera, link do canal do, do Luizão Tá aí na descrição Ele faz vídeo explorações e também Casarões, locais top Ele é a esposa dele, vai lá e fortalece o canal dele lá Dá uma força pra ele também Se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o like E bora pra mais um videozão Galera, vamos mostrar aqui pra vocês essa maria fumaça centenária e daqui a pouco tá, tá o ferrugem mesmo, né? Vai aí. Ah, mas tá inteirando, hein? É, tá inteiro, dá pra né? ver é, todos os detalhes dela, ó. Cara, muito top, hein, velho? Top. E top. ela tá em cima de um trilho aí, né? Ó. Olha. Tá em cima de um trilho, né? Olha ali, ó. Sai a é fumaça. Sensacional, hein? Pessoal, vocês vão escutar umas vozes aí que tem pessoal ah, aí, né? Segura aqui. Você vai subir, amor? Cuidado, hein? Quer gravar aí dentro, amor? Nossa senhora. Que? Cheio de maringão! Ah. Nossa senhora. Você Oi, viu? Tá uh, olha aí. Nossa. Olha o tamanho Nossa. <risos> eu, eu não estou sem seticida, normalmente. <risos> Rapaz. Aí, tá olha, lá. Ali, ó. olha lá. Olha lá. Vem mais pra cá, hein? É. Não vai dar, não. Está cheio de marimbolo aqui, tá? Pessoal, olha. Isso é muito antigo. tem um negócio grande aqui também, ó. Não sei o que pode ser. Vamos fazer outra jornada por aqui. Vamos. Tem uma prensa gigantesca aqui, ó. Olha que pegou fogo, hein? Ó, pegou fogo aqui, hein, amor. Será que eles fazem o quê? As peças. Olha a linha do trem aqui também, ó. Uma... Um de pressão, oh, aqui. Bem, aqui será que poderia ser alguma coisa para consertar os vagões? Oh, oh, será que poderia ser alguma parte Sim. de manutenção? Pode é. ser, né? Aqui tem uma prensa aqui, né? Oh. está aqui. Olha oh. aqui. Alguém vê assim, deu oh, ela aqui. Não. E ali também, ó, recentemente, pegaram um fogo aí. Oh. Oh. Será que vieram fazer tipo, um mal alguma coisa aqui? Pode ser, aqui rola bastante ah, no fogo. Hoje em dia nem tanto, porque antigamente rolava muito. Ah, ah, aqui tem bastante velo. também, ó. É. Ó, bela. Ó. Mas tem um lugar lá que só aqui que tem eu... um. Tem um pessoal ali na frente, pessoal. está gravando vídeo também, comercial, alguma coisa assim, para TV. Vocês acham melhor a gente voltar? Não, não, eu não. não, assim, não vamos lá, nós vamos lá. Tem pessoas gravando aqui também, galera? Só colocar a bateria da gostosa e daí dá. Dá, tá, tá 100%. Olha que é muito grande essa parte aqui que, que a gente acha que é arrumava os trens, né? É muito grande, cara. Uhum. Pelo que dá pra ver, isso aqui é enorme, enorme. Olha o teto, amor. Na verdade, nem existe mais teto, né? Nem existe mais. Já tá... A gente tava lá. lá, cara. Olha essa cena aqui, mano. Meu Deus, que tirar top. uma foto aqui, mano. Muito aqui, louco. Tá, tá, tá muito olha aqui, dá uma foto, velho. Meu Deus, isso aqui é um labirinto infinito. Dá pra ver mesmo, gente. Olha, muito, muito grande. Tá bem, aqui passava também. Também, ó. Carga, né? Luiz, você sabe me dizer quanto tempo está abandonado isso daqui? Acho Ou agora você é, não lembra tá de, de cabeça? Está ativado em média uns 30 anos, acho. 30, 30 anos. É, na verdade não está abandonado, né? Tem é, tem gente que cuida, né? Tem, segura, tem segurança É. Assim, ela só não funciona essa aqui, mais. Né? Essa aqui olha. essa parte aqui. Caramba, cara. Olha isso olha daqui, Thiago. Gente, só... eu nunca vi nada parecido, Thiago, de todos os lugares que a gente foi. Mano, olha ali. Mano, isso aqui é uma bobina de... É um motor isso aqui, não é? É. Nossa, gente. É um motor, né? Motorzão. Caramba, tem isso. É um motor, cara. Nunca vi isso. Galera, aqui, aqui, ó. aí aqueles cabos, não é? De os cobre. Provavelmente. Né? Como se fosse um induzido gigantesco. É, como se fosse um induzido. Não entendo dessas coisas. É, não. Não, não, não, não, é de de... Esse aqui, mano... Aqui é azul. Aqui dentro, lá, ainda tem carro e cimento aqui Tem? É. Aí, Aí tô, era aonde fazia? Ah. Olha lá. Olha mais alto, alto que você é, Eu, eu acho que essa máquina rodava para bater o ah, cimento. Entendi. Ah, entendi. Tipo a bintorneira assim, né? Para tipo misturar o carro e cimento, Galera do céu. Que legal. Sensacional, mano. Ó, faz, olha ali, faz parte de tudo, cara. Muito top. Tá achando, é tá isso? Nossa, sensacional, Tiago De boca Massa, aberta. De que lugar? Aí O lugar é fera, né? Fera, mano, fera. Aqui, ó. Aqui é sinistro. Aqui tem umas águas paradas. Cara, sabe, sabe qual que é a sensação disso aqui? Que vai começar a aparecer zumbi. Os negócios ah, aí. aí. Tá, agora eu te falo. Você imagina esse lugar aqui, 3 horas da manhã. Já, eu já vi, hein? Cara. Oh, aí, ali. Aquela parte? Olha. Você já vem aqui? 3 horas, 3 horas da manhã? Tem um sinistro. Tem um quartinho ali, ó. vamos dar uma olhada naquele ah, quartinho. Tem ali, ali é um. Que vai lá pra baixo. Subterrâneo? É, tem muito subterrâneo aqui nesse lugar. Tem muito subterrâneo. Ah, tem coragem, é, Thiago? Aqui tem vários Não, lugares é subterrâneos. É só devagar. Tem hum, é uma lanterna aí, Thiago. Por é. que a lanterna? Deixa eu filmar aqui. Vai lá. Cuidado. Nossa, mano. Dá até medo, velho. Cara, tá cheio de água aqui. É, nem mexo, ele tá cheio, de lotado de água Mano, tem um motor líquido, não dá pra me pisar aqui, galera. Ó, isso aqui é pura água. pura água. Mano, que bagulho louco, velho. É, vai segurando. Ali, ó. Uh, que legal, Aquela parte hein, ali cara. era onde vinha os carrinhos, do trem pra passar de cimento. Ah. Aqui embaixo, nesse buraco aqui ó, ele vai embora, vai embora embaixo, embaixo da porta, tudo aqui ó. aí por dentro, aí por dentro, eu nem percebi, eu nem sei eu caraca mano, ó, tem escada Nossa, que né? sobe, o negócio aqui é, gente, cada portinha que você entra tem um, olha lá, aqui é um labirinto, mano, olha lá, Thaís. Tá isso, meu Deus, aqui ó galera, ó, Aqui, cada lugar desse era de abastecimento, ó. É, abastecimento é caía, frustrado. ó. Caía, se é. liberava é. por algum lugar, né? Que legal, cara. É Vê histórico histórico isso aqui é histórico Olha aqui, Thiago. Caramba. Olha. Olha como tá enferrujado. Aham. Uhum. Que legal, hein? Mano, quantos, quantos funcionários mais ou menos trabalhavam num negocinho? Assim? Ah, isso aqui é, eu acho que tá é mais de. Tá mais de. 5, 6 mil. Ah, deve mil ser, moças, né? Tá? Uma fábrica dessa. E, era... e olha isso aqui. Isso é um turno. E ela deve ser. Deveria ser turno 24 horas, né? É 24 horas. Era é a única fábrica existente, né? Na Aham. Era o que mantinha a cidade. Era é o que mantinha a cidade né? E na época eles já construíram tudo aqui, né? Porque, ó, ó cimento, as coisas, eles mesmos construíram ah, porque... que construíram. Porque nessa época o cimento, ele continha pó de ferro. Uhum. Não é igual o cimento de hoje em dia, que, que você hoje? bate, de cabeça aqui, você não quebra jeito nenhum. É, então, é você mesmo. imagina, a primeira fábrica de cimento... Do, do, do Brasil, cara. Você imaginou que você ia na primeira fábrica de cimento Nossa, do... Nossa, nunca que eu imaginei. Olha o tamanho desse buraco aqui, Luiz. Cara, se cai lá, morreu. Meu Deus. Nossa, não é Dá até tá medo de aproximar. Cara, caiu lá, morreu. E Tchau. é tudo subterrâneo aqui, ó. Passa tudo, né? Vocês Tem pessoas fazendo excursão aqui, galera, pra vocês terem noção. Muito legal Tem um pessoal ali e, e deixa eu falar pra você Quantas pessoas não morreu aqui nesse lugar trabalhando? Ah, né, Deve ter muita, deve ter, pessoa, muita é infinito, né? é, deve ter muita história de pessoas Que, que veio perder a, perdeu a vida aqui meu Deus! Você passou por lá? Ele tá falando, pessoal, que ele entrou ali dentro daquela tubulação. Sério, velho? Sério. Aqui é subterrâneo também. Mano, pelo que dá para entender, isso aqui: isso aqui é um morro. E foram abrindo valetas no meio do morro, assim, para poder coisar, cara. Eu acho que na verdade eles construíram uma parte, depois ele foi ampliando. Será que não? Porque pela primeira fábrica assim no Brasil, eu acredito que começou de um lugar, depois eles foram aumentando. É, foram aumentando, né? Cara, olha esses buracos, Thiago. Deixa eu dar uma olhada aqui. O... Aqui eu acho que desbarrancou, né, velho? E aqui que você entrou? Mas é pelo outro lado que tem que ir. Pela. Nossa. Você tá louco. Muito louco isso, Nossa, amor. Olha aí, cuidado. E sai lá do outro lado? Sai lá na outra ponta, mas na outra ponta não tem saída. Você consegue subir, amor? Subir, né? Ai, cuidado, gente. Ah, cai aí, cai cuidado. Aí, né? Quer subir? Cuidado. Ai, misericórdia. Cuidado, não. Segura meu celular, perdi meu celular. Tá dá lá. a mão pra ele lá, amor. Dá tá sério, tá, tá, tá. Aí, Espera só um pouquinho que eu vou ali tirar a foto de vocês. É olha lá. É, vai. Galera, olha que louco, mano. Isso aqui é do tempo. Olha aqui. Vai lá, Thiagão Ah, só vou um pouco. Não vou ter lá no final, não. É, só pra galera ver. Galera, ó, tamo aqui no túnel. Quer ver, ó, peça aí. Vai lá, Tiago. Só pra ver se tem a dimensão do tamanho do túnel. Cuidado. Ó, oh, parece que você. Mano, olha Parece que não acaba, não velho. Não, não acaba. Olha, cara. Que show. Sensacional, hein. Oh, imagina fazer um spirit box aqui dentro. Imagina. Cabuloso, Caramba, cara. Nem diantei lá, velho. Né? Vamos conhecer o resto. Você <risos> não dá tempo, tá ligado? ela? Tá, né? Tá. Senão nem dá tempo. É só pra galera ter a dimensão do tamanho do negócio. Galera, sensacional aqui, ó. Essa parte. Caraca, mano. E agora é o. Cara, será que é um cilindro aqui que batia alguma coisa? Sim. Isso aqui era uma tubulação que batia o cimento e ela rodava. Isso aqui rodava. Se você ver aqui na lateral, tem os motores aí. Ah... Mano. Olha, lá, olha pra você ver olha os motores aqui. Ah, rodado. é, galera. Olha os motores. Nossa, Imagina a tarde. força que isso aí tinha pra rodar isso aí. Caraca, mano. Tá desligado? Tá, né? Tá. Legal lá, Thiago? Olha, olha, Tandiri, olha isso daqui, Isso aqui deveria ser uma casinha de máquinas, pessoal. Olha isso aqui. Né? Deveria ter todas as máquinas aqui controlando, ó. Sim, juntores era aí, né? É. Alguma coisa de eletricidade, Caraca. né? Thiago, é muito grande isso aqui, cara. Muito grande. Aí deveria ser o que, será, dentro desse negócio? profundidade. Olha lá, tá isso? Aí. medida aí é meio de desbarrancar. Nossa senhora. Um não? cimento é verdadeiro. misericórdia. <risos> mas ele já tá vencido na né, construção. É. roupa, <risos> Uma criança passa no buraco aí. Nossa, não vou tomar nada. Baixo. Olha lá. A parte de baixo é legal, né? Caraca. Na a cidade ali. Né? Ali é tem escada, aqui, olha pessoal. A gente já vai conseguir lá, conhecer. Quer lá? Quer subir lá com ele? Vou olhar vocês? Não tem medo. Vai lá. Subi com o meu moleque. Aí. Subi, já rodei tudo isso aqui Meu Deus Ó. Ah, não vou arriscar não Pode subir lá Não, pode vocês ir vocês Nossa, mano, que show. E aí, Tiagão, show? Cara, muito da hora, velho Muito da hora Muito top, cara oh, E a cena que você vê aqui, é cara A cena, é. Cinematográfica, é. né? Cena, cara, e cima. tem um túnelzão ali também Tem o quê? Ali é um túnel Ali tinha um trenzinho também tem que ligar a parte de baixo muito... gente você imagina isso daqui tudo funcionando como que não deveria ser show né é história hein tem história vai descer mas lá eu vou tacando tá tá vale pau descer, vocês é hein? aí vai jogar vocês vamos lá taizão Cai lá do último você não passa é. Fiquei nessa parte de baixo aqui. Essa parte de baixo aqui é interessante. Como faz certo para ela descer? Aqui, ó, dessa escadinha aqui na lateral. Ali provavelmente era banheiro, né? Ah, era. era os banheirinhos. Funcionários. Uhum. Não, eu filmo. Eu filmo seis, vai. Pode ir. Quer não? Não. Ali, o pessoal, eu falei que provavelmente deve ser banheiro, ó. Já, já ficava tudo cimento, né? Ali é tudo armazenamento de cimento. A gente vai subir lá, hein? Vou levar vocês lá em cima até então, Ele tá é uma... sendo o nosso, nosso guia. guia aqui, pessoal. Guia aqui. Quantas vezes que o Thiago vem vai concluir ela mais vezes? Né? <risos> eu acho que aqui um dia, na verdade, não é faz. muito pouco, hein? Aqui não faz. Ah, eu pra podia... olhar detalhes. eu queria... tô um de noite aqui, Luizão. Vim umas vezes, Mãe, De aqui noite? Aqui. Nossa! lá no Aqui eu acho que era banheiro? Vou entrar um banheiro, pra ver o banheiro da época, pessoal. Ó, oh, provavelmente era um banheiro masculino. Não sei, o piso aqui. Nossa, Thiago, você não vai acreditar. Yeah. Como que era a patente daqui, da época? Você oh. não vai acreditar. Ó. Oh. Sério, cara? Você já viu? aqueles no chão. Né? É, é velho. É. Pessoal, aqui punhava o pé, não é? ó? Não é? Os é pê bueno, punhava os pés aqui? Põhava os pés aí. Nossa, cara. Fica lá, Thiago, na posição. Certo. Tem um país que é a origem assim, né? Não sei. Não, é ao contrário, não é assim, de, de bunda para por a porta, é. mas não é com o pé que ficava, né? <risos> <risos> Nossa, nunca tinha visto aquele ali, Thiago. Nem ó. Olha. Olha. Olha onde você pisa aí. Sim, tem uns, uns negócios grandes aqui, né? E é mais fundo ainda, né? ó. E é assim, vai melhorar. isso pra baixo. Ô, Luiz, será que tem alguma passagem secreta nesse lugar aqui? Ah, aqui tá cheio de passagem secreta. Sério? Sério. Então, hum. entra no lugar, você sai num lugar e nada a ver. Caraca, velho. Tô Ah, ficou boi? Olha aí esse túnel aí, igual aquele que vocês entram lá em cima. Ele já veio ele já veio quatro vezes aqui, só que ele nunca desceu aqui ainda, né? Não Cada é. vez que você vem, você vai descobrindo coisas é. mais... Quantas coisas, hein? Gente, cuidado aí. Não Não, tem, não tem. Dá pra vocês tentar, quer entrar lá vocês quer dois? Quer nada? Entra não, lá. Não, quer não. Entra lá, só não. vai até ali com ele. Não, vai pra vocês dois, lá. Não, ele. não, dois, Nossa, não pode ir. Vem, ela é lembrando. Não, medo de cair, Não, não. Aí. Olha lá, o Caís tá esperando não, a vez... Ali, isso aí não cai. Vai com ele. Não, eu tenho que ir pra Não, isso aí não cai, ó. Ele tá atendendo o java skate, ó. É, os caras querem descer. Vai até ali com ele? Não, não. Isso aqui é. não cai, não. Isso aqui é ferro maciço. Não. Pode ir lá? Ah, não quero. Bora, é. bora. Não, só filmei lá e tá bom. Bora, bora. Não, eu tô com medo de pisar aqui. Isso aqui ó. não cai mais fácil minha casa não. cair do que isso aqui. É, aí, <risos> é, Thiago? Ah, é um pouquinho. Da ah, hora, hein? Thiagão, hein? Mas tamo. Pra Uma qualquer parada. de dengue aqui também. Ah. Só não tem ninguém para picar, mas. <risos> Show, hein né? velho! Show. Olha o tanto de água parado, amor. Eu acho que sim. esse tubo aqui ele instalar. Olha, olha, olha essa pedra aqui, velho. Está lá das dos, dos pinga-pingas. Isso aqui demora uma vida para formar isso. É igual é caverna, né? Ah, é cada pingo que vai formando isso. É. Ah. Luiz, você falou uns 30 anos. Eu tô achando que é mais tempo, hein, cara, pra, tá, pra tá estar desativada? desativada. Ah, tá. Tem mais tempo. Depois a gente pesquisa certinho e coloca aqui no vídeo, mas eu acho que faz mais tempo. Pra ela tá do jeito que ela tá assim, né? Eu vou falar pra você que eu acho que mais de 5 mil pessoas trabalhavam aqui, tá? Eu ah, acho eu acho. Mais, era muita gente, mas foi muito muito. Porque ainda que na época, nessa época mais antiga, usava muito a mão de obra. Hoje ainda já tem muito maquinários, né, tecnológicos que não usam muito a mão de obra. Mas antigamente era tudo na força do homem. Olha esses, olha esses, nossa senhora. Olha. Esse daqui, literalmente, é uma bitorneira gigante. Olha tanto, ó. Tem uma, duas, três, quatro. Tem bastante coisa. Isso daqui, ó. Olha isso daqui! Eu só que era um galpão de armazenamento aí, dentro. Olha, Tiago, que legal! Ok. Tem pessoal ali embaixo! Eita, isso aqui é tranquilo! Aí, gente! Mordar uma! Nossa, já! lá a lanterna aí pra mim? Ah. Nossa, olha lá, tinha outra escadinha que já subia pra lá, ó. O lugar literalmente é um labirinto, cara. Vai saber, Eu acho que, que passa, cara, continua. Nossa, que barulho, cabuloso. Tem um feio. Olha, tem uma escadinha ali também é que vai subindo. Então, imagina isso aqui, como funciona? Devia chegar atrás e sair atrás tem muito tempo, né?